O curso superior sequencial tem duração de 3 ou 6 meses, consequentemente, permitindo que o candidato entre mais rapidamente no mercado de trabalho. Como o curso sequencial consiste em uma formação profissionalizante, o aluno tem a oportunidade de desenvolver novas habilidades e competências.